Bem, o Retomada SP é um evento do, do Governo do Estado de São Paulo que tem por objetivo oferecer às pessoas que aqui estarão é, informações, orientação sobre geração de renda, empregabilidade, empreendedorismo, enfim, informações profissionais. O Retoma São Paulo que é um evento de retomada econômica para apoiar o micro e pequeno empreendedor aqui de Presidente Prudente e de toda a região. É o governo de São Paulo, através do nosso Banco do Povo, através da parceria com o SEBRAE, articulado com o setor produtivo, oferecendo crédito, oferecendo orientação, oferecendo qualificação ao empreendedor. É o governo de São Paulo procurando ajudar esses empreendedores que sofreram tanto na pandemia a retomar suas atividades e a caminhar bem com seus negócios. O SEBRAE está junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o SEBRAE aqui em Presidente Prudente. Tem um escritório regional muito forte, que o time está aqui, inclusive. O empreendedorismo virou um caminho para a saída dessa crise. Uma crise histórica, diferente, envolvendo saúde, mas agora com vacina no braço. Muita gente procura no empreendedorismo a saída. Na ausência do emprego, o empreendedor de primeira viagem cria o próprio emprego. E aqueles que vinham patinando, que vinham andando de lado, procuram agora, com a ajuda do Sebrae, se desenvolver. Nós temos muitas histórias difíceis nesse momento, mas o Sebrae tem uma coleção enorme de histórias lindas, de gente que está faturando já mais depois da pandemia, se reinventou, aprendeu a vender pela internet, aprendeu a atender de uma maneira híbrida. Olha, o Sebrae tem um papel fundamental na orientação, na qualificação do empreendedor de São Paulo. E a parceria que a gente faz, onde o governo de São Paulo entra também com crédito, com cursos de qualificação, ao lado de todo o know-how que o Sebrae tem de preparar o empreendedorismo, será fundamental na retomada econômica. O mundo mudou com a pandemia, novas atividades comerciais surgiram, outras atividades se alteraram a forma de realizá-las e o Sebrae está preparado para orientar o empreendedor para isso. Então, o Retoma São Paulo tem esse espírito. É O governo de São Paulo, em parceria com o Sebrae, indo a todas as regiões do Estado e mostrando que nós estamos presentes, querendo apoiar o empreendedor que sofreu tanto na pandemia e que precisa desse apoio para retomar o seu negócio. Olha, eu quero falar primeiro da importância é, da retomada que começou antes, mesmo durante a pandemia, né, da, da gente ter a responsabilidade de saber que enfrentaríamos muitas dificuldades na economia. E o Sebrae foi parceiro desde então. O Sebrae foi a ferramenta essencial e é a ferramenta essencial para empreender. O governo de São Paulo, hoje, cria um grande programa de retomada da economia, apoiando o comércio, apoiando os municípios, apoiando a retomada, apoiando o empreendedor. Nós temos o apoio do crédito com o Banco do Povo, com o Desenvolve São Paulo. Nós temos o apoio na orientação e na qualificação profissional com Via Rápida Emprego, com o Sebrae e diversas outras ações. O empreendedor vai sair daqui com toda a orientação necessária para começar um negócio ou para retomar o negócio que ele tinha.